Oi pessoal, aqui é a Poca, e hoje eu vou mostrar outro mod no Minecraft que é o Mystical Agriculture. Ele é parecido com o que eu os mostrei no, no vídeo passado, mas ele é bem mais completo, vamos dizer assim. Porque ele tem. Porque esse você cria sementes, que aí com ele você, você consegue plantar. Os minérios, vamos não somente minérios, mas comida também, acho que até osso, gunpowder. Ela, o gunpowder não é... É gunpowder também, mas... Ah, esqueci, pólvora pál acho que é isso. Até carne podre. É, é... Blaze e tal, você consegue também. Então, mas só que ele é um pouco mais complicado, né? que você precisa achar os minérios deles né que tem aqui ó, deixa eu pegar aqui assim deixa eu pegar aqui mesmo e tem aqui ó que são o, o o prosperity que tem tanto no mundo normal quanto no nether quanto no The end e o inferium preciso desses dois que aí com isso daqui, que é o Prosperity Shard, você faz um... E, e você tem, tem mais do que deles, que tem também o... O Prudente, o Intermedium, o Superior e aí o Supremium. E aí, com um add você consegue também o insânio e aí você tem que fazer Deixa eu achar o Deixa eu pegar aqui assim, colocar assim arroba aqui cadê o aqui ó você tem que fazer um desses dois primeiro você faz esse depois você faz esse né que é isso daqui com isso que você faz isso daqui você precisa de quatro do infério um diamante e quatro desse também Aí você faz o um, um cristal de infusão. Não Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Deixa. E aí, peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar uma. Crafting table. E aí, com o... Você pega o primeiro, primeiro nível, que é o Inferium, aqui, ó. E aí, você pega assim, põe um negócio aqui. E aí, você faz assim, né? Você põe desse jeito. E aí, você consegue um desse. Com quatro, você consegue um. Deixa eu pegar aqui assim pra... Deixa eu juntar aqui assim E aí pra você pega... Você consegue até pegar de volta Você pega aqui e pega os quatro que você tinha Vamos ver quantos a gente consegue Com um pack de... desse daqui Conseguiu 16 desse E aí do mesmo jeito Que fez aquele Faz esse E aí a gente conseguiu fazer Um azul ainda tem uma Outro nível ainda, acima do azul. Deixa eu pegar aqui assim que tá mais rápido. Deixa eu já fazer com esse daqui mesmo. E aí você consegue o Supremium. Mas deixa é do mesmo jeito que faz o outro. É. Que é o insanium do... Do Adion, que você consegue pôr. E aí, com isso, você faz as sementes. Como você faz as sementes? Você tem que fazer primeiro essa daqui. Que essa daqui você faz com uma semente normal. Do Minecraft. E quatro Prosperity. Você vê que tem bastante coisa, né? Você pode tem até armadura, ferramentas, armas. Aqui é todas as sementes, né, que tem. Aí tem aqui, ó, aqui é a que é do Inferno. Tem os tipos, né, que você consegue fazer. Aí esta aqui você põe, né, você pega. Primeiro a normal que você, como você faz normal, né, como você faz isso aqui. Aí depois você vai fazendo as outras. E aí você pode explorar bastante esse... Esse mod, ele é bem complica mais complicado que os outros, né? Tem até o próprio banho meal, e farinha de osso e tal. E é, é diferente dessa, que daqui tem o um máximo, né? Daqui é ilimitado. Tem até carvão. Tem essas... É, tem regador... Tem, tem muita coisa. Tem maçã. maçã. Tipo, maçã do Norte. Só que é desse próprio molde mesmo. Tem bastante coisa também que você consegue. Tem até fornalha. Pra, pra você cozinhar assim. Eu poderia falar as coisas mais, mais rápido. Tem isso aqui que eu não postei ver pra que serve. E aqui também não posso pra que serve. Mas deve ter alguns. Um, e é aqui no final você consegue ver como que são, depois que tá grande, assim, poderia falar. Você plantou e tal, e aí você vai, vai, tá assim, né? como que vai ficar e tal. E, e aí como você, quando você planta, né, ah, deixa eu pegar aqui assim, ó, qualquer uma aqui, okay? sei lá, uma de. Essa Tá Vamos pegar essa daqui mesmo Um, um... Ah, Tem até aqui O, o mod E aí você planta E assim E aí você põe e aí você não precisa de água Porque você tem o Você pode usar água também, né? Mas com o o regador. Não é que isso se escreve. Deixa eu achar aqui o. Deve ver o regador, né? Aí você põe assim e aí vai. E aí quanto mais tipo eu tenho o infério, que é o menor. Vai até o Supremium, que ele consegue pegar até 9 por 9 Você vê que vai bem rápido, né? você vê que tá crescendo bastante E aí depois que você recebe Quando já tá maior né Vamos ver quando que já cresceu, assim, poderia se dizer Vamos esperar aqui assim, que assim, rapaz. não vai demorar muito Aí fica desse jeito E aí falta só o último estágio. Que é quando. Aí, ó, vai ficar desse jeito, assim. E aí você pega, né? Só que como eu tô no criativo, eu não consegui pegar. Aí eu vou. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. E aí você põe assim e aí você recebe um diamante. E quando você. Pega, assim, né? Você faz o que eu fiz aqui, você tem que ter um survival pra você receber Você vai receber tanto essa essência Quanto uma semente nova, então você pode ir lá e plantar de novo, sabe? Você vai... Você não perde, vamos dizer assim, a semente Você recebe outra Você vê que pra fazer a diamante é bem difícil, né? Não é facinho não E é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E obrigada por assistir, até o próximo, tchau!